Aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10:23 23 Apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Tempos atrás, alguém contou as promessas da Bíblia e chegou a 7.474. Eu não tenho como conferir esse número, mas sei que as páginas da Bíblia contêm milhares de promessas que parecem pegar o leitor e dizer, acredite em mim, aceite-me, apegue-se a mim. De todas elas, as que costumam ser mais significativas são as promessas que oferecem esperança em meio à tribulação, aquelas que nos dizem, vale a pena, ande comigo, confie em mim, espere em mim, eu o recompensarei. Charles Swindle